E você se senta aí em completo silêncio com você mesmo. Sem julgar. Sem se condenar. Você percebe como está o seu corpo emocional agora. Quais as emoções que te tiram da sua paz. Da sua alegria. Quais pensamentos... Tiram de você, da luz que você é, apenas observe, respire, sinta, tome consciência desse momento, E na consciência dessas emoções e pensamentos que perturbam a sua paz. Se você assim se decidir, traga diretamente da fonte uma luz violeta. Sinta... A luz violeta que você traz da fonte ativando a luz violeta que existe dentro de você e ao redor de você. E nesse momento você escolhe inundar o seu corpo emocional com essa luz. Perceba o lindo fogo violeta, uma linda chama Queimando todas as emoções e sentimentos que te aprisionam, que contraem o seu coração, apertando-o. Sinta esse fogo violeta, transmutando toda a tristeza e dor em alegria e amor. Você respira profundamente e lembra que você tem aí dentro de você essa chama e conscientemente você escolhe vir para a paz. Lembre-se que ao transmutar o fogo violeta muda as propriedades. Químicas daquela emoção e daquele sentimento. Sinta essas emoções e sentimentos se diluindo. Se transmutando. À medida que você escolhe voltar para a sua paz, para o amor que você é. e você expande esse fogo violeta para os seus pensamentos e percebe essa chama queimando as formas pensamentos de limitação queimando esta forma pensamento consciência delas, o fogo violeta envolve cada uma das suas preocupações, dos seus medos, das suas crenças limitantes e à medida que ela vai envolvendo esses pensamentos e essas crenças Você se permite trazer os pensamentos de paz e se permite se autorizar uma vida de paz, perfeição absoluta agora. E o fogo violeta continua sua ação à medida que os pensamentos se transmutam, os pensamentos da sua essência ancoram e passam a reger a sua vida. E o fogo violeta se expande ainda mais. Trabalhando agora o seu sistema físico. Chega às suas memórias celulares, Limpando esses miasmas. Limpando as doenças que os pensamentos e emoções possam ter criado aí dentro. E à medida que tudo é liberado, suas células se abrem para receber as novas emoções. E você sente esse fogo violeta se transformando em ouro puro. E à medida que a vibração do ouro vai passando pelo seu sistema emocional, mental, físico, a perfeição hora criada se estabelece. Apenas esteja aí. Por mais um tempo, respirando profundamente. Enquanto a nova emoção O novo pensamento Ancoram em cada uma das suas células E você informa as suas células Que de agora em diante Você vive em absoluta graça Que agora em diante apenas leveza e perfeição na sua vida. Assim você escolhe, assim é. Inspire. Inspire.